Amor, meus pais confirmaram que vem hoje, hein? Precisa ir comprar as bebidas. Aham. Uhum. Meu irmão vem também, tá? Aham, uhum. tá. Gabriel! Já sei! Vinho branco pra sua mãe, cerveja sem, álcool pro seu pai, uh, refrigerante, carvão, gelo... Ah, e cerveja gelada, né? Porque o seu irmão só traz quente. Eu tô esperando o quê? Corre lá! Tô esperando o meu pedido. Chegou o Bebidas Online, o melhor aplicativo de delivery de bebidas do Brasil. Entrega rápida no conforto da sua casa e na temperatura que você desejar. Baixe agora mesmo! Opa, família! Trouxe cerveja, hein? Mas tá quente. O que foi? Bebidas Online. Todas as bebidas em um único aplicativo. Ô, Bibi, posso pegar uma cerveja da tua? Tá mais gelada. Beba com moderação.